cara Ricardo rara decepcionou de novo mami Olha, cara esse cara tá decepcionando muito tá ligado enfim cara o que aconteceu com o Ricardo rara cara o Ricardo rara tu que de mal exatamente isso aqui cara então o Bolsonaro se precisar de alguém para cima disso tô sem nada para fazer hoje ele tentou exatamente isso e velho eu tenho um grande problema cara. ele fica me indicando as coisas o cara mendigou o cargo mistério do Bolsonaro. O cara ele se acha incrível. Ele se acha o gênio. O famosão. Que merece cargo na presidência. Mas o cara não é nada. O cara é só um ser humano no meio de tantos no planeta Terra. O cara é igual a todo mundo. Porque ele é famoso. Entendeu? Então esse cara fica mendigando cargo. Que eu acho ridículo. Da parte do Hara. Como influenciador. Saiu meu. Eu acho isso totalmente sujo da parte do rara Outra coisa que ele falou, né, em 9 de maio de 2020 então, Olha, nem é tão antiga assim, Ele disse que o Whindersson parou de seguir ele igual o Felipe Neto parou de seguir o Whindersson Olha isso, o cara tá se importando se o famosinho tá seguindo ele ou não Só porque o Whindersson parou de seguir ele, ele fica pistola Olha só, ele surta Ele até posta no Twitter que o Whindersson parou de seguir ele Velho, o Whindersson ele tem direito de seguir o que ele quiser, o né? Porra, é vai mudar o Whindersson? Mas que porra é essa? Oh, que pedrinha do O'Hara, velho, vou voltar a seguir Não, O'Hara, o O'Hara já tá passando os limites, já tá ridículo, tá nojento o negócio E sério, cara, se esse cara não parar de mendigar, ele vai pro fundo do poço e pode afundar ainda mais Mas se você gostou desse vídeo, cara, por favor, compartilha Mas o formulário do potencial já sendo fechado, o potencial ainda só sai com 500 inscritos Então compartilha pro potencial sair logo, pô, entende, gente? Tchau, galera